administração da FSG, ele está organizado em oito semestres, o aluno até o quinto semestre tem uma formação básica em administração, mas é a partir do sexto semestre que os alunos se inserem em uma das quatro linhas de formação do curso. Então, ele pode optar entre gestão metodológica, gestão de pessoas, empreendedorismo e inovação e gestão de negócios. Nós fazemos todo um trabalho vocacional com os alunos que têm dúvida ao longo dos cinco primeiros semestres, justamente para que ele se oriente melhor entre uma dessas linhas de formação, mas o objetivo disso é dar uma ênfase maior na formação do administrador. Outra questão que é muito importante com o curso de administração, nós fazemos questão de termos um perfil de professor do curso, onde 90% dos nossos docentes têm experiência de mercado superior, aí há cinco anos, no mercado. Então o que isso significa? A gente tem um curso mais alinhado ao mercado de Caxias. Para mim foi excelente realizar o curso de administração na FSG, principalmente porque me deu uma base muito forte e bastante confiança para meu ingresso no mercado de trabalho. Eles trazem essa maturidade na prática, não só da teoria. Então fica pelas conversas com os professores também, a gente percebe que há uma preocupação na FSG de que os cases sejam regionais, que os cases sejam, os estudos sejam mais relacionados ao dia a dia do trabalho. E um grande evento que o curso já promove há dois anos, que é o Administrador do Futuro. Ele também é resultado deste nosso trabalho de inserção na cidade de Caxias do Sul, inserção no mercado de trabalho, onde as empresas participam do projeto, fazem né, um tipo de extensão mesmo, universitária conosco e os alunos têm a oportunidade então de vivenciar uh, situações uh, problemáticas reais e aprender e desenvolver as suas competências, as suas habilidades a partir desse, desse aprendizado aí que é problematizador e que é tão importante aí para uma formação mais completa né, em administração. Primeiro de tudo é importante para a Gale, para as empresas da região, Estarem apoiando iniciativas como essa, que só ajudam o crescimento das indústrias da região e da da, comuni da própria comunidade. Em primeiro lugar é isso, uma função social da empresa, estar ajudando a, a faculdade nessa missão. O projeto do administrador do futuro né, FSG é, me permitiu vivenciar muito da minha teoria né, na prática, nas provas é, do, do projeto em si. É uma iniciativa inovadora, desafiadora, né, numa região... É, como a região de Caxias do Sul, onde a universidade está mais presente. Então, o que é importante para mim, sendo filho é importante, é fazer bem feito né, o seu trabalho, dar tudo de si é, na, na profissão e o, o reconhecimento, o sucesso, os novos desafios vão ver passo a passo, vão aparecer e o desenvolvimento profissional vem junto com o sucesso também profissional e a realização do que todo mundo quer é, no final. Então eu acho que as perspectivas de trabalho são as melhores possíveis para todos os alunos da região da Serra Gaúcha.